Me levei pro terceiro, mas não dá nada. Essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei botando uma foda dentro então paga a boca de te Se que é uma roupa de você. Tá ligado, meu mano, você é o um braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no rabo. Mas você sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tá com fogo. Lembrado é o Kinect, hoje cê morre por nima. Gente, volta a tamanhar essa sua cabeça para essa bola de Facebook.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 Contra o sistema Já tá ligado até o final Sempre é meu lema Rima comigo, truta Pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido Com o terror, do da pena Aí, sinceramente, rima o que, que você não tem Eu sei que você não pode. Vai se falta pela dizer Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo for pro aí na terra de rima Você não é ninguém E já tá assim antes. Que você é quem? O indigente já não sabe a contagem É a delinquente. Não me leva a não respeitar a e a batida. Quando o Kyo te filmou na sua corrida? Eu... E chegar no meu lugar, cê falou que não sabe quem sou. Sou coiote da leste. Como não sabe quem sou? O meu nome você conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, igual no seu cu eu sou caramelo. eu te jogo no fundo do poço. Oh! Yeah, yeah, ah, ah, ah, ah. Tá tranquilo, irmão. Tá ligado que eu vou te falar aqui. agora nessa no do cabaço? Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que não me pôr no fundo do poço. Esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço. Foi onde eu dei o meu primeiro pá. Já tá, já tá, já tá, sabe que você é feliz? Tendo de novo, acho que não aprendeu nada da primeira vez. porque eu já nasci lá. A sua eu vou quantas vezes for necessária, quantas vezes for Pra mim nunca vai Não vai ser contra você, enquanto qualquer um tiver na minha frente, eu tenho um ensinar. não eu errei de novo. Cê falou do erro de novo, vamos ver. Eu deixei a na pra Se você pisar ler, eu todo esse jogo disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que o dono do jogo Por isso que eu, eu tô no tabuleiro Prado, você vai perder, essa eu Porque eu que decidi os três sete erros E aí, eu vou tá te bater não tem vontade, o Prado tá no caminho yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te mati, eu tô sozinho Sabe tudo que já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra culpitar, por isso eu que aceitar E sou muito melhor que você tem. Ei, ei! É subir. Hoje eu já jogo que aqui, que eu sou MC, que eu te o dia inteiro. Você é muito melhor que meu caminho. Sabe que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vou fazer a rima. Eu tenho boca para calar e eu que vou ganhar primeiro. Ah! Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca para calar e põe uma atitude. Primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua. Ah! Sei ah, ah, yeah, yeah. batida. Sabe na porque eu sou guerreiro. Olha só que falando seu estilo. Eu de picote, você sou Vai se e você não ganhar Só que sua carne não é valiosa, minha galera. Vai mais do que uma Churrasco, você tá ligado, mano? Que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, o churrasco você tem que pro mês inteiro. Ei, hey, mano, você não é guerreiro. Faço freestyle que eu sou o verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você entender o que é o verdadeiro. Ei, hey, mano, oh. você tá ligado, mas de verdade que você é esse ante. Olha o brinquedo dessa pérola, mano. te disse Cê não, você não ser diamante. Só que você tá ligado, faço freestyle, mano. Já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória é igualzinho Rubi. Oh. meu espelho, ah, você é tão ruim, ah, o que é o espelho? Fala isso, espelha em quem vai oh! fazer isso não vai dar aqui pra você, uh, o que isso eu faço, mano, isso que é R.A.P. Oh, mano, calma lá, chego agora, MC, flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui. Oh! Hey, começa o terceiro pois sou verdadeiro, aqui não deixa chatice, aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que do que eu disse. O que Mas, mas eu não tô aqui também mano. por isso que agora sim, eu vou proceder Se é consequência, de te mostro essência, eu tô fazendo o mesmo corre que é de você Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Mas ah, é que um o corre que eu, só que aqui você nunca pretende mas Se é fudeu não é o um corre que eu, o corre é igual, escolha é diferente O que você não tá entendendo, mas você hoje é se fudeu Todo mundo faz o um hip hop, mas no final é cada um do seu Escolha na única escolha, sabia sua vida, derrota. Por isso uh, você se perdeu. Tu adianta, você não é piloto Hoje ninguém vai conhecer. É sol... Como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória. Quando eu quero, eu também posso, Olha, eu saindo com a vitória. Ai, eu que fazer um Agora você vai perder. Essa vitória é minha, você é uma rainha, mas a derrota eu só deixa pra você.